Bem-vindos ao Issa Comida! Eu sou a Thay e essa semana nós vamos fazer um delicioso, maravilhoso fettuccine com lasca de salmão. Aquela receita que vai simplesmente salvar o seu dia quando você quiser algo bem gostoso e bem maravilhoso feito em 15 minutos. A receita de hoje vai ser fettuccine com lascas de salmão. Parece algo complicado, algo difícil, mas na verdade, na verdade, o que aconteceu? A gente tava aqui pensando na receita que ia fazer essa semana para ensinar vocês. E a gente tava meio que com preguiça. Vamos admitir que vira e mexe, dá aquela preguiça. Eu queria uma coisa que fosse rápida, mas fosse gostosa, porque a gente quer comer bem. Então, daqueles dias que você quer uma receita rápida, mas você quer uma receita gostosa, aquela que acalenta a alma, essa receita, ó... Ela é boa demais. O que a gente vai fazer? A gente vai grelhar um salmãozinho, depois vai tirar as lascas, fazer um refogadozinho com legumes, juntar um fettuccine. Bom demais! Vamos para os ingredientes? A gente vai precisar de fettuccine, ou outra massa de sua preferência, tomate, queijo parmesão ralado, brócolis, sal e pimenta do reino, azeite, alho picado, filazinho de salmão e, para o final, umas folhas de manjericão. Para começar essa receita, a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar uma panelinha, encher de água, botar uma quantidade generosa de sal, botar no fogo, que é para cozinhar o macarrão. E a panela já tá no fogo para ferver essa água, a gente vai começar pelo salmão. Aqui eu tô usando um filé de salmão, mas, por exemplo, se você tá fazendo essa receita em casa, você não tem salmão ou você não quer usar salmão, você pode fazer a mesma receita com uma proteína diferente. Dá para usar o frango cortado em cubinhos, dá para usar carne vermelha também, tipo um filézinho. Não tem problema, na sua casa, como eu sempre falo, que mandem você, então você faz aquilo que você gosta. Aqui eu vou ligar minha panelinha, eu só temperei meu salmão com sal e pimenta do reino. A gente vai colocar um fiozinho de azeite. Prontão, a panela desligou! Continuando, a gente vai deixar esse nosso azeite esquentar só um minutinho. Já tá bom. E vai pegar nosso filézinho e botar na frigideira. Ó. Aqui como eu temperei um lado, eu boto o lado temperado pra baixo. A gente volta e tempera o outro lado. Prontinho. Agora a gente vai só grelhar esse salmão. E aqui na frigideira mesmo, à medida que o salmão vai cozinhando, eu já vou fazendo as lasquinhas dele. E vou tirando com colherzinha. Gente, é porque ainda não inventaram um jeito de fazer, assim, um aparelho que vocês sinta um cheiro. O cheirinho desse salmão grelhando é bom demais. Nossa senhora. E esse é nosso salmãozinho. Aqui no final, sua panela vai estar desse jeito. Você não me ouse! De verdade! Descartar isso daqui fora. Isso daqui é sabor puro. Então a gente já vai pegar nosso alho, aqui direto da panela. E dar uma refogadinha de um minuto. E juntar o tomate e o brócolis. Se estiver muito seca a sua panela e você achar que precisa, você pode colocar mais um pouquinho de azeite. E agora eu coloquei meu brócolis aqui. Vocês vão perceber que à medida que os legumes vão refogar, que o alinho foi refogando, aquele fundinho da panela de salmão, ele vai soltando. E isso vai que dar um gosto extra, um sabor especial para sua refeição. Então nunca, vocês nunca pegam a panela limpa, porque aquele fundinho, aquele grudinho que ficou no fundo, aquilo que vai dar aquele sabor extra. Aquele é sabor puro, então... Dois minutinhos aqui, agora só pra gente refogar nosso brócolis. Agora já tem um minutinho que eu botei meu brócolis. Vocês viram aí que a panela já tá limpinha o fundinho dela. Ah, eu tô achando que ele tá muito seco, então eu vou botar mais um pouquinho de azeite. Na sua casa, você vai olhando, é meio que... Não tem uma medida certa nesse, nesse caso. Eu não tenho como dar pra vocês. Se vocês olharem e acharem que a frigideira tá com a cara que tá muito sequinha, bota mais um pouquinho de azeite. Eu vou colocar agora também meus tomates. E a gente vai refogar eles aqui em mais dois minutinhos. E já tá acabando a receita. Agora, enquanto nossos tomates estão refogando um pouquinho, eu vou dar uma temperadinha com um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta e esta é a dica que eu vou dar pra vocês hoje, sempre tempere todas as partes da, do processo enquanto você vai cozinhando, então eu temperei meu filé de salmão aqui certinho, eu coloquei meu macarrão no fogo, eu já botei água para dar sabor pro macarrão e agora eu tô temperando aqui meu refogado com sal e pimenta do reino, porque à medida que você vai temperando aos poucos, lembra aos poucos né, você não vai botar sal demais senão vai ficar um negócio muito salgado Cada, cada sabor, cada parte do prato, você vai a realçar o sabor. Então, na hora que você vai comer, você vai conseguir sentir esse sabor mais realçado de, todo, de todos os elementos que estão dentro do prato. Fica a dica. Essa dica é profissional, tá? Gente, só mais uma coisa, eu esqueci de falar na hora. Na hora que tiro o salmão do fogo, a minha água já estava fervendo, então eu já coloquei o meu macarrão para cozinhar. Então, me que meu macarrão tá cozinhando, eu tô fazendo esse refogado e no final a gente só vai juntar tudo, certo? Então, grelha o salmão, bota o macarrão para cozinhar, começa o refogado e segue. Aqui, enquanto o meu refogadinho tava fazendo, meu macarrão ficou pronto. Ele já tá. Hum. Al dente. Eu tô comendo já. O que é que é bom fazer? Você sempre cozinha o macarrão um minuto a menos do que manda na embalagem. Porque a gente ainda vai refogar ele aqui um minutinho na frigideira. Então, macarrão aqui, manda de volta pra frigideira. Ah, você vê que tá seco, bota um pouquinho da água do cozimento. Pra ajudar a formar o molhinho. É hora de botar o parmesão também. E mexe. Pronto, deu a mistura inicial. Por fim, a gente coloca o salmão. Que a gente não quer misturar tanto ele, porque senão ele vai ficar muito, muito lasquinha pequena. E os manjericõezinhos que eu falei que eu ia botar pra vocês. Eu falei pra vocês que eu ia colocar. E só dar aquela última misturadinha e já tá pronto. A hora de comer está quase lá. E aqui com a nossa massa pronta, eu servi um pratinho pra mim. Coloquei só mais umas folhinhas de manjericão frescas por cima. E vamos experimentar. Eu quero conseguir... eu quero tomate e brócolis também. Todo mundo... Hum. Hum. Hum. Hum. É só uma receita tão simples, mas ela tem uns sabores assim tão presentes. Tudo muito bom. Muito, muito, muito, muito, muito bom. Ai, gente. Tô apaixonada. Ai, eu vou comer mais. Mas, antes eu vou me despedir de vocês. Então, essa foi a nossa receita da semana. Se você gostou, não deixa de deixar seu like nesse vídeo. Aproveita, lembra de se inscrever no canal. E até semana que vem.